É, pra quem é essa aqui? Pra ele. Mas, mas, obrigado, dele? Você tomou a dele, pô? Eu tomei a dele? Não, não, oh, não, a minha tá aqui, a minha tá aqui. Não, ele toma água com gás. Ele toma sem gás é e nem percebe. Não, essa aqui é com gás ou sem o gás? só? Sobre... tá tão bom, não sei. Essa é sem. A minha é sem, mas... Essa é sem também. Ah, então ótimo. Ele toma, você botar mijo, ele toma. Ele não... <risos> urinoterapia. Não, não, não tá nem aí. Ele não. A sabe minha esposa uma vez o... fez uma ele matéria, aquela ta... jornalista. E outro machida. Ele não sabe uma o que Uma vez a minha esposa fez uma matéria sobre urinoterapia. é. E eu tava entrevistando a mulher e falou assim: Peraí que eu vou tomar o meu xixizinho aqui. Foi lá na geladeira e pegou. Ué, Liu tomou na... Que ele toma Deus isso? Deus. O Liu tomou faz, faz isso. O lutador, Liu, tomou uma ele... ele É mesmo? Ele, ele se é. preparava tomando xixi. Deus me livre. Você também? Pode... Pelo edição, amor hein? de Deus. <risos> <mano>. Dá uma <risos> cerveja, <risos> porra. Você... Cara, não, sério. Você... Vai que, né? É o momento Você de também... expor, né? Pelo eu... Pelo que ele vai, eu também. Eu também, isso aí, beleza. Vem cá. É o momento sustentável da humanidade, gente. Tomar ah, mijo? Pela bola. É, come e bosta! <risos> come e bosta, você come bosta. É, vai, bem, vai, velho, vai pra lá também. Mas o mal é, hálito disso é a pessoa. É <risos> O Machida pode ser sensacional, mas o mau hálito dele deve ser uma coisa brutal. Né? Eu não é. sei se ele pratica hoje, mas o Leon Machida, caralho. pelo que eu me ele recordo. Deu... A Japa fez matéria com ele. Isso. Mas a Sabrina fez matéria com ele. Ah, você vê. Eu tenho uma cachorra, que ela é sustentável. <risos> ela faz um cocôzinho, vira e come, pronto. Mas você é sabe beleza. que você tá fazendo. Ainda tem rato. que tentar evitar isso. Depois é. eu te explico. Cachorro... É cachorro... A... Ah, é... chegamos num assunto muito bom. É a ração é O cocô. Cara. O César, César Milan vai dar a dica aqui. É. Não, que eu tenho um patrocinador de ração pro meu cachorro e eu descobri pra com a nutróloga porque a ração que o teu cachorro tá comendo não tá absorvendo totalmente os nutrientes, aí fica saboroso, por isso que ele come o cocô, depois te dói ah, é pronta. É isso. Mas tá bom, tem 15 anos que ela come, então tá bom. Tá, tá, <risos> Imagina o, o cheiro, mas... né? Imagina a boca desse bicho. <risos> É pior que o dragão de Komodo, né? gente não futum. É. Que morde e mata por cada baba. barba. Você né? não sabe o que é bunda e boca. Não, ah, Tem que virar, opa. Aqui, aqui. Cachorro lá, você eu acha que é o cu do cachorro. Ele, ele já deu beijo em lugares terríveis. Tá Ai, papai, o cachorro tá latindo pelo cu, não é a boca, filho. Vem aí, ó, focinha aí.